Bem, hoje o tutorial é de Audacity é um tratamento básico de áudio onde nós temos aqui um arquivo base, uma trilha base para nós editarmos, e eu já deixo de propósito 2 a 3 segundos de espaço inicial para que a gente possa usar esse espaço como referência para obter o ruído. Ou seja, vou utilizar essa área que eu deixei só com o microfone captando sem a fala, para que a gente possa obter o nosso ruído, então a primeira etapa é essa, é, é obtermos o perfil de ruído para eliminarmos o ruído desse áudio, ok? Para isso eu vou no menu efeitos, eu seleciono primeiramente a área, né, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando, posso ajustar essa área selecionada posicionando o mouse ou no começo ou no final dela e arrastando o mouse. Vou em menu, efeitos, remover ruído. Como a própria janela menciona, eu primeiro obtenho o perfil de ruído, que já é a área marcada, selecionada. Então, o primeiro, primeiro primeiro passo é obter esse perfil de ruído a partir dessa área selecionada. É o que eu vou fazer aqui agora. Obtive o ruído. Agora, próximo passo é selecionar toda a trilha, clicando duas vezes sobre ela toda. volto em menu efeitos remover ruído novamente e ok Bom, notem que ele já mudou a minha, a minha onda aqui eliminando o ruído a partir daquele perfil selecionado anteriormente o nosso próximo passo agora é usar o compressor do audacity para poder nivelar os volumes de som áudio e baixo ok é, é o que nós vamos fazer agora bom para isso novamente seleciono toda a trilha clicando duas vezes sobre ela ou marcando o trecho selecionado vou em compressor o compressor ele tenta nivelar os volumes de áudio baixo né, a partir de um limiar, no caso aqui, menos 12db decibéis tá? e a partir desse limiar ele começa a cortar o áudio, na verdade a comprimir ele até esse volume para que ele não ultrapasse esse volume é o, é o limiar de base de ruído e em rácio uh, essa opção de ratio né, ele me dá a possibilidade de o quão agressivo ele vai ser a partir do limiar ou seja, está na proporção de 2 para 1 o tempo de ataque é o tempo que ele vai, que ele vai demorar para começar a atacar esse ponto que ultrapassa os 12db os menos 12db e o padrão é 0,2 segundos, eu vou manter esse padrão aí. ok? E o tempo de decaimento é o tempo que ele leva para voltar a não atacar aquele trecho que ultrapassa os menos 12, -12, 12 dB, no caso um segundo. Bom, selecionadas as minhas opções, aperto OK. E agora vocês notem que ele já me mostra uma onda muito mais é, homogênea. Uma coisa interessante é a taxa do projeto que eu mantive em mil hz ou 48kHz. Por que manter essa taxa? Porque é a taxa que geralmente utilizamos para DVDs, para Blu-rays, para vídeo em geral. Então eu já procuro gravar as locuções ou qualquer outro tipo de instrumento musical que eu vá gravar já em mil hz ou 48kHz, que é a mesma coisa. Mas eu vou mostrar um recurso para vocês agora que eu considero interessante, que é o um recurso de envelope posso é, marcar pontos de aumento e diminuição de volume de forma dinâmica, ou seja, visualmente. Simplesmente clicando e arrastando o mouse com essa ferramenta de envelope, eu posso marcar pontos e tentar é, delimitar o volume para mais ou para menos de vários trechos. Eu acho muito interessante essa ferramenta porque a gente pode refinar um pouco... O nosso áudio, sendo que aqui nós estamos mexendo com o volume, tá? ou seja, estou diminuindo e aumentando volumes em certos trechos dessa trilha aqui, só para que vocês possam ver as possibilidades. Então acho muito interessante a utilização do envelope, É, não uso isso frequentemente porque para tratar uma locução eu simplesmente acabo ficando no compressor mesmo. Voltando aqui agora ao estado inicial, e temos aqui o nosso tutorial, nosso mini tutorial de hoje. Bom, e para finalizar, eu exporto o áudio. Eu estou usando a extensão FLAC, bem interessante para áudio, principalmente para áudios em mono, okay? mas poderia ter salvo em MP3 também.